Quem chegou? Hum, ah, Bem-vinda, querida. Obrigada. Muito legal esse programa. Hoje. Seu tesouro. É, foi difícil de escolher. Deixa eu ver. <risos> Mas tô zoado. A gente Olha. vai lembrando de uma função de coisa que ele viveu. Muito legal. Eu quero ver. <risos> Curiosa. Curiosos? Adriana de Castro.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 Oi, gente, bem-vindos ao Fundo do Baú. A minha entrevistada dessa semana é a jornalista Adriana de Castro. Muito obrigada por estar aqui. Prazer é tudo meu. Mais uma vez com a gente. Gravamos na terça-feira um programa ótimo. Ela mostrou muitas coisas pessoais, o tempo de escola, o boletim dela. Era é boa lona, já vou entregar muitas coisas bacanas que vocês podem conferir aí no vídeo da terça-feira. E agora, a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo, mas antes eu vou pedir pra você já curtir esse vídeo, que eu sei que você vai gostar, e se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí pra dar aquela força pra gente e pra acompanhar as próximas entrevistas que virão, que eu tenho certeza também que vocês vão gostar, ok? Vamos lá, abrir Vamos. Vamos começar por onde agora? Vamos abrir o baú da Adriana de Castro. Já falou um pouco pra gente aqui da vida profissional, a gente começou a falar no bloco anterior, vamos falar mais agora, mas você escolhe aí por onde você quer começar. Ah, essa aqui é uma... é uma carteira que a minha avó paterna deu pra mim e deu pra todas as noras também, ela tinha várias, a vovó de terra. E eu achava linda, assim, sabe quando você faz 15 anos, assim, sei lá, 13, eu era novinha, Ai ah, ganhei pra sair à noite, tava me achando. Sua né? primeira carteira. É, rua, de Betão 12, lá de E aí você abria. Aí eu... Não tava funcionando direito, mas era, era uma caixinha de música. Tentei que sentar isso aqui. Que e legal. E assim, olha que é bonitinho. Tem espaço pra colocar o um pozinho. Gostei é do perfume. Aí aqui que dá a cordinha, ó. É, eu preciso consertar, porque era tão bonitinha a musiquinha, né? Imagina, ser sem menina ganhar né? isso. Mas você ah. nunca usou, né? Não, eu já usei, mas eu não coloco. Eu tiro isso daqui. Ah, e põe alguma coisa no lugar. É, não isso aqui. Que bonitinho. Isso aí devia ser pó. pra quê? Um pó? Um pó, é. Ai, que Olha, que gente, é que tem, é tem, tem um pó? pó. Que a gente não recomenda usar, né? Cheirosinho. Tá cheirozinho <risos> ainda? Ai, que legal, tá tão fechadinho. E né? aqui um perfume. Porta-perfume. Batom. Que legal, que legal. Mais uma gracinha. Que lindo, né? Olha que bonita. É, minha avó também tá lá no céu com o voister. Mãe, o é... seu pai? É. O Lindinho. Essas recordações, ah, é você mostrou no, no outro bloco, uma recordação que a tua bisavó fez pra você, oh. né? Sapatinhos pra, ah, pra, pra quando ela tivesse filho e teve de crochê lindo. Minhas é avó fazia muitas coisas. Faziam colchas também, eu tenho. um curso que a minha avó fez, a minha bisavó também. Sabe aquelas colchas de retalho? Ah, faziam, faziam roupa. É, naquela época... Fazia assim mesmo, né? Porque não tinha essa disponibilidade para comprar, né? Ah, vai na loja é. e não compra. Não, né? Eu comprava fazenda, né? O tecido, fazenda, é. gente, pra quem não é. sabe, é tecido, é. tá? É. É. E aí fazia um tecido, E é. você, fazia vestido de novo. você tem essa coisa uh, uh, artística, vamos dizer, mas você já explicou pra gente que é mais na pintura, é uma é. artista plástica de, de, de, de pintar quadros mesmo, né? Não de coisas manuais, não. Eu gosto de fazer as lembrancinhas dos aniversários, cortou muito fazer os a filhos, mesa, né? os filhos. a mesa. A gente fez um, um aniversário dos detetives do prédio azul, então a gente fez de papel machê o um prédio azul. Que Eu é. adoro os trabalhos manuais. Que gosto, é. mas o, o crochê realmente, o tricô, que é muito pequeno assim, e é trabalhoso, você fica bastante tempo fazendo. Eu, e realmente uh... quando eu tentei fazer, não foi pra frente, ah mas talvez até, sei lá, posso entrar no mal e fazer um pouco de tricô, que eu acho maior, que eu acho muito detalhe, assim, não tem tanta paciência. Paciência, preciso paciência. Isso aqui, eu queria ser modelo quando eu era novinha, e aí eu fiz isso aqui, foi um lápis da minha carreira como <risos> modelo. <risos> Eu amei, fiz esse para pra Coca-Cola. Você? Eu era. De, de, que bonitinha, de caipira, não? Mentira, tão bonitinha, né? Com pintinho. Só uma quadrilha assim, liquida a sede. É, foi bem legal. Olha, Deve que ver. gracinha. E foi. Mas você fez mais coisas, não? Ou foi só esse? Não, eu, não, eu tirei foto pra revista, eu fazia muito evento, fazia. Deu pra ver? É, estão um Reflexo. Bom, vou mostrar aqui também, olha, porque aqui fica grandão, acho que dá pra... Eu fazia muito evento, sabe, no autódromo, ah. e John Player Special, então a gente ficava com aquele guarda-chuva. vou fazia isso, fazer fazia muita feira, feira de informática, feira UD que tinha de utilidades... De Agora é engraçado que eu já estava um, um pouco nessa pegada de apresentadora, porque sempre que tinha algum evento no estande, eu que, me candidatava sempre pra apresentar que ninguém queria apresentar. E eu sempre queria... Eu lembro que uma vez no estande da Philips tinha uma parte lá que mostrava um cinema 3D. E aí, perguntava, ah, quem quer fazer? Eu? eu, eu quero, porque eu queria mostrar como é que era o cinema. Eu sempre gostei muito de apresentar, de contar as coisas para as pessoas. Então, vai, a gente vai moldando a nossa vida para o nosso sonho. né? Sim. E quando é que você desistiu, falou que o meu modelo não ia ser seu negócio? Ah... Foi uma coisa natural é, de ficar de escola um poder, também, é, né? eu gostava muito de, também de arquitetura e eu queria também fazer projetos e não, foi, não, dá, não dá pra você se dedicar a tudo, né? É, é. E aí eu achava cansativo também você ficar Muitas em horas, teste né? e aí você não podia ir pra escola, você perdia, tava em época de prova. E também lá em casa ninguém dava força, né? Estava a pé. Eu fazia teatro na escola também. Ah. Também já quis ser atriz. Eu adoro. Também então, gosto de ah. aparecer, né? Eu gosto de aparecer, é. Eu sempre gostei bastante de aparecer. Que coisa, que coisa Verdade. boa. Que mais? Então, aí você. Aí a lua me falou, perguntou se eu tinha papel de carta. Eu, Nossa, sabe que eu colecionava papel de carta? E não é que eu achei, eu sabe, nem lembrava que eu tinha essa coleção. Nossa, gente. eu adorei, gente. Eu, eu um lembrei produto. de uns que eu tinha. Eu joguei fora os meus. Depois de muitos anos também. Esse aqui é um dos meus preferidos que tinha essa etiqueta, né? você também é coleção. Era do Snoopy, não era isso aqui? Tinha do Snoopy oh, também. Man. Esse é do Snoopy, Snoopy. será? Então, não, não tinha né? Um, é que tinha uma, uma coleção que era assim, com esse adesivo. Eu lembro dessa história do adesivo. Gente, quem lembra de papel de carta? Olha aqui. Eu tinha... E esse aqui. Aí a gente guardava sempre assim, né, Lu? O envelope. E o Não, card. tinha pasta, né? É, exatamente. Tinha a pasta. Olha que bonitinho esse de gatinho. Olha que legal. E esse aqui eu também adorava. Essa bonequinha aqui é muito da minha época. Eu tinha caderno com essa bonequinha. Muito! Isso aqui era demais. Era demais. <risos> gente, quem lembra disso? Tinha de várias cores, várias, vários, uh, várias figuras diferentes. Isso aqui é uma parte da minha pasta, ó. Nossa, Porque gente, isso paz. aqui é muito olha lá, olha lá. infância de quem nasceu ali nos anos 60, 70, é, 80 até acho. Isso. Ah, isso aqui veio da pasta. É. Olha que legal. Então a gente colecionava, a gente trocava né, Sim. com as amigas, porque às vezes algumas vinham em bloquinhos, então a gente trocava com as amigas. Eu até hoje eu amo uma papelarinha, né? Eu também, adoro. Mas você acha que é coisa meio de jornalista também, né? A gente né? gosta de lápis, ah, Isso, isso, papel, bloquinhos, isso, bloquinhos, eu adoramos. Bloqueei, eu também, tô sempre com bloquinhos. Que lindinhos, né? Hoje em Ai. dia acho que não nem... Será que existe ainda papel de carta? Boa pergunta, né? Quem sabe? Existe? O coleção de papel de carta deve estar um pouco fora de moda. É, né? hoje em dia, acho que ninguém nem nunca viu. Ó, oh, gente, papel de carta. Para os novinhos aí, de 20, 30 anos, papel de carta. Só as meninas fazem muito scrapbook, né? Ah, hoje em dia sim. É, é. Que é legal. Filho. Que mais? Ah, isso aqui é minha Bíblia. Espera aí, antes dessa Bíblia, ah, que eu vou mostrar aqui qual que é a Bíblia, só para vocês sabendo o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você falou uma coisa, você já tinha me mostrado aqui quando você chegou, de arquitetura, né? Isso aqui... O que, que é isso aqui? Conta então, pra gente. Todos os cadernos das faculdades. Primeiro eu entrei na arquitetura, que eu queria ser arquiteta. Você sabe que eu também quis ser arquiteta? É. Que engraçado, né? Não sei por quê. Ah, eu sei. Eu gosto até hoje. Eu gostava de rearrumar meu quarto, rearranjar tá os bem. móveis, desenhar minha casa. né? Eu gostava disso. Eu, eu gosto de, de arte. É. Até hoje adoro. Né? Eu não, eu não tenho um dom. Zero. Mas eu gosto de ver zero. também. Zero. Gosto de ver também. Ah, né? sim, sim. De Aí sim, admirar sim. Adoro. É. E eu queria. Eu fiz, na época tinha aquele curso técnico de arquitetura, né, No segundo hum. grau. Hoje vai voltar, né? Eu acho. Os cursos técnicos, é. enfim, vai não, ter muita coisa técnica. Eu acho agora, que o ensino parece. médio, né? Vai ser mais direcionado. Eu acho muito bom, porque. No, no segundo grau, que hoje é ensino médio, eu saí como auxiliar de arquitetura, e auxiliar de arquiteto. E eu adorava, porque você tem um contato com a profissão, entende melhor como é, que, como é que é. Aí eu acho muito, eu gosto de ver esse caderno, eu guardei esse, porque... Isso aí mas tá falando de que anos, será? 85. Olha, gente, olha ah, esse é é da, da faculdade. Esse aqui é o da arquitetura. Ah, Será que tem um aqui... Eu vou fuçar no meu baú lá. Se bobear, eu tenho lá também. Esse aqui é o caderno de cálculo. Ah, tá. Porque esse aqui foi um dos motivos que eu saí da arquitetura. Ah, bom. <risos> Compreendo que Olha. eu achava lindo fazer as contas, Olha. super organizada, adorava. Pra você resolver uma equação, Ai, são é bonita. páginas Não. e mais páginas. Olha, bonita, gente. E eu adorava realmente ficar resolvendo as equações. Que lindo! Só que aí, sabe, Lu, eu pensei assim, eu quero mais contato Ui. com as pessoas, sabe? Eu quero isso que a gente tá fazendo aqui. Eu quero conhecer a Lu, quero conversar com ela, eu quero contar pras oh, pessoas outras coisas. É, falar sobre o que está acontecendo. E eu achava que Nossa, é na grego, minha cabeça. Né? Uh, grego. Na minha cabeça lá de 20 anos, eu achava que a arquitetura era uma função, era uma profissão que eu ia viver muito isolada. Porque também naquela época você tinha régua T, tinha prancheta, e você ficava horas desenhando, horas até hoje, imagina, né, o trabalho de arquiteto não é fácil, é, é muito tempo de desenho. E aí eu comecei a usar óculos, que eu fiquei com dor de cabeça. Ixi, e eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. Eu preciso falar com as pessoas. Então aí eu parei, mas eu amo arquitetura até hoje. Gosto é, muito, demais. Uma arte linda, né? é. Eu adoro o contato também com os arquitetos e gosto do que eles fazem né, com o espaço. Porque a gente vê um espaço vazio e quando eles entram, eles dão vida, veem um, né, um terreno e constroem uma casa. Eu acho isso tudo fantástico, muito legal. Isso aqui é o um caderno de administração de empresas, que aí eu fui para a administração, que meu pai tinha uma loja de sapatos. Então, eu então, tava, então e... a arquitetura você fez, na.. Fiz, fiz dois anos, ou um. um na, na, na faculdade mesmo. É, fiz na... Fiz arquitetura. Depois ah, eu sei na Santa Música, porque eu fiz o curso na escola, eu gostei bastante, aí eu fui para Santa Úrsula, fiz um Vamos ano de arquitetura. Tá. E aí, aí. Eu, no, eu falei, não, eu quero fazer outra coisa e eu pensei em fazer jornalismo e administração de empresas, que eu pensava, ah, vai que o jornalismo não dá certo, porque antigamente era, tinha, era muito restrito é. a, a, a área, restrito é. E eu vou, ah, eu vou fazer administração também, então eu fiz as duas faculdades e essas, eu, essas duas eu completei, porque eu falei, ah, agora tudo que eu entro eu quero completar, porque um eu sempre tive muitos interesses, por isso que eu também gosto bastante de comunicação, né? Porque na nossa área a gente conversa com médico, conversa tudo. com um educador, sabe de tudo com arquiteto, com é, é muito assim, versátil. E a gente se interessa um pouco de tudo, né? Sim. Então aí eu fui fazer, e eu fiz a administração aqui, meu pai tinha loja de sapatos, então talvez, ah, quem sabe, eu posso continuar o um negócio do meu pai. E eu, aí eu, eu terminei. Esse aqui é o livro da administração. E aí, adorava essa papelaria União que tinha lá na ah. Rodovidor no centro do Rio. Ah, velhinho, sempre tem bastante história. Todo e o Rio marcado, de Janeiro pô. tem muita história ali no centro. Gostava de aquelas E hoje está maravilhoso, aliás, aquela região central. Sei que não conhece. Você volta sempre, né, pro Rio? Sua família mesmo. continua lá? Meu pai. Seu pai continua lá? Meus dois irmãos estão em Portugal. Ah, que bacana. Esse, um médico e o outro aí é economista. Hum, muito, muito legal. Ó, ah? então a gente viu aqui a Rosana Herrmann na outra entrevista, que a gente descobriu que além de jornalista era física. Olha. Agora, a Adriana de Castro, além de jornalista, é administradora de empresas. E o quê? De arquiteta também. Adorei isso. <risos> aqui. Vamos para o manual? Manual de telejornalismo da TV Globo. Isso aqui realmente era, era o sonho de todo jornalista recém-formado. É, um desse, né? é verdade O meu sonho era ser repórter de televisão trabalhar em televisão Então eu fiz todo o meu curso Focado nisso Focada em ser repórter de televisão E esse manual de telejornalismo é, Eu consegui isso quando eu estava na faculdade E a Alice Maria sempre foi uma pessoa Que eu admirava bastante Ela e o Armando Logueira Que eram responsáveis pelo jornalismo da Globo, e revolucionou também a televisão. E, e é acreditado a eles o padrão Globo de jornalismo, né? Eles é que criaram anos atrás. E esse manual aqui acabou sendo minha Bíblia, Eu li bastante, porque isso aqui, quando você está se formando, e mesmo depois para consulta, é muito importante, porque aqui você tem uma diretriz, o que, é que não pode contar numa reportagem, fala até de enquadramento, de, de palavras que você deve usar, como orientar, você deve se vestir, como você deve se, vestir. E, se portar, né? É, e isso tudo é muito importante, porque quando a gente é, tá na televisão, a gente tem que se adaptar ao veículo. E isso aqui foi criado pela Alice Maria, lá pelo Departamento de Jornalismo, pelo Armando Nogueira. E eu sempre quis muito trabalhar com a Alice, porque eu, como jornalista, admirava muito o trabalho dela, né? E sempre pensava nela. E quando eu me formei, e eu acabei, ela, ela acabou me contratando para trabalhar na TV Manchete. Para mim foi um orgulho enorme e ela me deu toda a diretriz do começo da minha carreira. Ela era extremamente cuidadosa, cobrava muito, mas ela era. cobrava tudo com um jeito especial e eu aprendi bastante. Obrigada, Alice, por tudo que você me ensinou. E estamos aí crescendo e sempre aprendendo. E isso aqui? Isso aí foi oh, um prêmio. É um prêmio que pra mim foi muito oh, importante, que eu recebi da revista Imprensa em 2006. Eu tava na Rede Mulher na época, que me chamaram para trabalhar lá e para fazer um jornal que dava opinião eu era e era um jornal mais voltado para notícias de qualidade de vida a gente dava as notícias gerais mas também dava, falava sobre qualidade de vida e a revista Imprensa fez uma votação para escolher a melhor âncora Sim. de telejornal isso aqui foi um voto popular sabe pela internet e eu nunca imaginei que assim eu na rede mulher que era uma televisão pequena. bem pequena você fossem gostar tanto de mim, e fossem votar tanto em mim querer que eu ganhasse esse troféu, eu fiquei muito grata, porque você imaginava, vai ganhar alguém da Globo, né? Que é mais, mais visibilidade. visibilidade. É. São todos excelentes também, meus colegas que eu gosto muito. Mas assim, alguém... Por isso que é bacana você fazer tudo com muita garra, sabe? É fazer, fazer tudo do ge... dando sempre o seu melhor. Porque sempre tem alguém assistindo e vai tocar o coração das pessoas. Então esse prêmio aqui foi muito importante para mim. Agradeço bastante todo mundo que votou em mim. Obrigada mesmo. Obrigada, Revista Imprensa, por ter me dado esse troféu. Isso aqui também foi um marco para mim, Luciana, porque eu acabei também mudando a minha carreira. Porque aí, para mim, isso aqui também foi um pouco a despedida da Adriana de Castro da bancada de Telejornal que depois, a partir desse prêmio, a minha vida mudou, foi para outro lado e eu comecei a fazer programa de entretenimento, fui para a CNT, queria mais fazer uma coisa mais conversada, queria receber pessoas e agora estou lá no, no blog, semana depois dos 40 e... Estou muito contente. E tá para o YouTube também, né? Exatamente. Tá preparando aí para vir aqui para esse barco com a gente. Então, você está me inspirando muito aqui nesse programa. Parabéns. Ah, obrigada. Para tá fazendo. Muito legal esse programa. E parabéns para você. Adorei essa coisa. Dá, fechou com a, com a chave de ouro, né? Isso para você foi o fechamento, né? Foi sim. De, de uma época de telejornal. Tal, é. Né? Enfim. Que foi muito importante. Sim. Aprendi bastante. Mas chega uma hora que a gente quer algo diferente Geralmente, né? É. Quer fazer algo diferente, experimentar algo diferente E é bom, a vida é pra isso É pra gente experimentar coisas, né? É. E guardar histórias uhum. E encher o baú de coisas boas Dri, adorei Um beijo, Obrigada. querida Obrigada por ter vindo, adorei suas histórias Deixa Obrigada, eu ver seu você. prêmio Lindo Âncora de Telejornal, Adriana de Castro Rede Mulher Muito bacana Que venham muitos outros que venham muitas outras histórias boas. Amém. Que essa aqui gosta de guardar, viu, gente? Nossa, ela chegou aqui. Vou mandar pra vocês uma caixa. Uma caixa enorme. Cheia de coisa. E a gente... Ela fez uma pré-seleção. A gente é que teve que selecionar aqui o restante. Mas eu adorei. Foi super bacana. conhecer mais a sua história. Obrigada. Tenho certeza que vocês gostaram também. Então, olha... Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilha o vídeo se você gostou, manda para a família, manda para os amigos, assim mais gente vai ter a oportunidade de assistir aqui esse Fundo do Baú com a Adriana de Castro. Tudo de bom, querida? Obrigada, Lu, sucesso. Até as próximas histórias. Beijo para todos vocês, até a próxima semana com o Fundo do Baú. Tchau. Dri, chegamos à parte do programa ao fim quando eu tiro uma foto polaroid com os meus entrevistados. Legal. Que é pra ver se você guarda de recordação. Como Legal. um bairro, espero que seja mais um bom momento da sua vida, que você guarde como recordação de... Com certeza. Mais um bom momento. Com certeza, vou guardar com o maior carinho. Ah, tem que ter aquela paciência para esperar a foto, Polaroid, né? Uhum. Nada como os digitais de hoje em dia, mas é uma lembrança bacana. Eu espero que você guarde como um bom momento da sua vida. Muito Ana, obrigada sim. pela entrevista. Você. Foi ótimo. Adorei conhecer o seu baú, os tesouros do seu baú. Eu adorei te mostrar também, mostrar... Para os seus telespectadores, Sim. seus internautas. Isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Estou curiosa para saber o que, é que eles têm para mostrar para vocês. Ah, então bem. Vamos, vamos agilizar isso aí. A minha morte tinha sido planejada com homem, que ele me contou. Você saiu do Estadão, lá na maior Quedinho, você morava na doutora de Caxias, você vinha pela pirâmide, entrava na área branca e te pegava. Uma última hora desistiu por causa da sua filha, aí eu tomando fuga e descubro que eu devia ter sido assassinado.